procedimento de segurança a manutenção das características da autenticidade e fidedignidade do documento eletrônico digital passa pela diplomática segurança de produção e tramitação de armazenamento legislação o estado brasileiro para definir as legislações específicas ao produto uso e armazenamento destes tipos de documentos procedimento de segurança e transmissão um documento eletrônico arquivístico é aquele que é transmitido de maneira segura, cujo status de transmissão pode ser determinado e que é privado de maneira segura, cuja proveniência pode ser verificada. De modo que a transmissão pelo qual os documentos circulam nos espaços é, pré-definidos pelo sistema, tal transmissão pode ser rastreada pela trilha de auditoria. Essa ideia é básica da análise das trilhas da auditoria, e aqui, é de primeiro lugar, resiste e armazena as atividades de sistemas em uma sequência selecionada por projet... Projet... projetistas ou administradores com base na importância das atividades para a segurança. Certificado digital, procedimento tecnológico que une informações provenientes do possuidor do mecanismo de criptografia, gerando assim uma identificação que possibilita a covalidação da comunicação eletrônica entre as duas partes. O certificado O. Identidade digital é um software que faz o papel do documento de identificação, comprovando a forma eletrônica da identidade do usuário. Um certificado digital contém dados que funcionam como específico de um certificado físico. Os certificados físicos expedidos por uma autoria de certificação. SSP, Secretaria de Segurança Pública, RG do Mundo Real, Auditoria de Certificação Digital, Mundo Digital. Quais aplicações de um certificado de Três finalidades: autenticidade, fidelidade, e identificação que garante a validade do documento digital. Se frágil, proporciona sigilo de informação. Assinatura digital que permite assinar um documento digital. Certificado digital: número de série de certificado, dados de identificação, autoridade certificadora emitente, nível de posição, dados de identificação e do possuidor. Dados de emissão de certificado, data de validade do certificado, data de inspiração da validade do certificado chave pública que deve ser utilizada para acessar informações criptografadas do, pelo certificado. A versão do padrão tecnológico do certificado. Infraestrutura de chaves públicas sugere a necessidade de autentificar as chaves públicas utilizadas para validação das assinaturas digitais. É um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos a serem implementados pelas organizações governamentais e privadas brasileiras com o objetivo de estabelecer fundamentos teóricos e metodológicos de um sistema de certificação digital baseado uma chave pública. E se o Brasil possui uma estrutura hierárquica de certificação de raiz. Assinatura digital, documento físico, por si só é um meio de, de prova inexpressível, porém se junta a ele e se faz presente em outros elementos de sua eficácia, como meio probatório. E tende a aumentar es, expressivamente a assinatura de manuscrita e o elemento por excelência de identificar a autoria do documento. A assinatura manuscrita em três funções básicas. Indicativa, apontar quem é o autor do documento, declara que o autor assume a paternidade do que assinou, concordando com o seu o seu conteúdo, provatória que pode ser verificada por outras pessoas, sendo válida como prova, a falsidade de uma assinatura da quebra de três funções, a assinatura é colocada no meio físico, que esta é registrada da informação, o método de autenticação dos algoritmos de criptografia da chave pública operando em um conjunto e uma função do resumo, também é conhecido como função de hash, é chamada de assinatura digital, essa assinatura digital da documentação não sofre qualquer alteração e o hash cifrado com a chave privada e o anexo ao documento. A assinatura digital contém chaves de acesso a elementos eletrônicos difíceis difí de cifrar por terceiros. Para comprovar a assinatura digital é necessário inicialmente realizar duas operações. Calcular o resumo criptografado do documento. Cifrando a assinatura com a chave pública signatário. Sofre iguais assinaturas e está correta, o que, o que significa que foi gerada pela chave privada correspondente à chave pública, utilizada para a certificação do documento do, do estado íntegro. Caso sejam diferentes assinaturas assinatura está incorreta significa que pode ter havido alteração do documento ou assinatura digital pública. Criptografia. A palavra criptografia tem origem da grega, que significa arte de escrever em códigos de forma de esconder a informação de forma de um texto incompreensível. A informação codificada é chamada de texto cifrado. O processo de codificação ou ocultação é chamado de cifragem, e o, e o processo inverso, ou seja, obtém a informação original a partir do texto cifrado chama-se de decifragem a criptografia é a transformação do texto claro legível em todos para um texto cifrado codificado. A cifragem e a, cifrage, a decifragem são realizados em programas de computador chamados de cifradores e decifradores. Cifra, de assim, para manter uma informação concreta, basta cifrar a informação e manter sigilo da chave. Criptografia, se Simétrica e assimétrica. Simétrica é a utilização de uma única chave para cifrar e decifrar o documento. A simétrica utiliza um par de chaves públicas e privadas. Cifragem simétrica. A validade jurídica dos documentos digitais. Desmaterialização do suporte com a valorização da informação, gerando um paradigma que vivemos em que a evolução determina-se pela velocidade do transporte e do fluxo da informação, que se organiza verdadeiramente em forma de tendência. Separação do meio de passagem, aumento do poder decisório, indivíduo isolado, maior alcance das entinias e das realidades regionais, busca de integração internacional. Definição Bill Gates O documento pode ser qualquer corpo ou informação em pouco, em pouco tempo, o documento digital superará aquele em que o papel de fato também redefinará o significado do autor, editor e escritor, na sala de aula e livro. É, a internet foi deliberadamente desenvolvida para desviar quaisquer obstáculos do fluxo de informação que tenham esses ocorridos por razões técnicas ou por tentativa de bloqueio da comunicação e redefinição de normas jurídicas do mundo digital. Com o advento da internet e com o meio revolucionário da comunicação e realização de negócios, viu atrelado aos problemas para adequar institutos já consolidados a uma nova realidade agora virtual. A internet é, a evolução e não a a internet é uma evolução e não uma revolução, assim como sucessivamente é a transmissão da luz elétrica frequentemente em raízes da televisão, o que, o que diferencia dos outros animais é a capacidade de comunicar e de busca de novos meios, para acrescentar o conhecimento mais eficiente. Direito e normas tecnológicas. As normas jurídicas foram criadas visando regular condutas que envolviam o átomo, transformação do átomo para baixo, fazendo, se necessária a adaptação dos atuais é, institutos de normas e realidades que se apresentam para a regulamentação das situações. O direito, em ciência, visa a solução dos conflitos de interesse que não poderia entender, no, está imune às reformulações de forma que a edição das leis que vestem sobre a nova realidade cibernética e desses já consagrados conceitos que se tornam imperiosas Pena de, de se afastar do e-commerce, o Estado que não se esconder nos tais fins. O direito é responsável pelo equilíbrio da relação do comportamento, só se pode ser feita adequada para a interpretação da realidade social. Os desafios jurídicos do direito digital incluem a queda de paradigmas, dificuldade de definir limites territoriais e físicos, a velocidade que as decisões a serem tomadas e é, crescente capacidade de, de resposta dos indivíduos. Direitos digitais. Cada aos profissionais dos direitos garantir a eixo ambiente de informação, direito à privacidade e proteção do direito autoral. Da segurança da informação, do direito de imagem, de acordos de parceria estratégia dos processos contra o ataque dos sistemas aos bens. O direito do ritmo da evolução da tecnologia, que será sempre veloz na atividade legislativa. A revisão de velhos elementos de direito digital tempo, é velocidade de resposta, de ordenamento jurídico, território, território, territorialidade e descobrir onde os intelectores estão interagindo, tendências mundiais e assumir o, o endereço de, de eletrônicos com a localização de origem do feito do ato. Sérios prejuízos para uma parte que ficou decorrente das perdas de informações potencialmente que pode se concretizar e não ser, não ser adotado por medida para sua preservação. O documento é a matéria-prima pelo direito e a representação do fato em si, e dele decorrem inúmeras abordagens doutrinárias. Há de ter em mente o atual conceito de documentos que necessita desvincular-se aspectos de inúmeras abordagens doutrinárias. Há de ser mente atual, o conceito do documento necessita para desvincular-se dos aspectos material. O documento eletrônico afasta da materi materi materialidade, particulariz particularizando o conteúdo e captando com o apoio de ferramentas específicas. No tocante da validade jurídica do documento eletrônico, a disposição daqueles institutos que são expressos considerando a sua originalidade sempre foi assinado pelo autor utilizando essa assinatura digital do sistema da criptografia assimétrica, havendo nesses casos a presunção de veracidade do conteúdo do documento em relação ao autor. É importante ressaltar que a prova em meios eletrônicos é mais eficiente e averiguada do que o real. Comércio eletrônico. No âmbito do comércio eletrônico, fica estabelecido que não é a negação dos efeitos jurídicos apenas por que seja de forma eletrônica. De acordo com a Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico, as transações do, do eletrônica devem ser resguardadas pelos seguintes requisitos: disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e, e retratabilidade. Consiste no mecanismo para garantir o emissor, a mensagem. Ao participante de um processo que não segue a posteriori a autoria. Comércio Eletrônico aplica-se o Código Civil 2000 sobre as transações comerciais e também sobre o Código de Defesa do Consumidor. Documento digital. Pelo, pelo direito civil processual brasileiro, o conceito jurídico do documento é escrita oficial, em identificar as pessoas e instrumentos escritos judicialmente se faz fé daquilo que atesta e qualquer escrito oferecido no juízo que forneça a prova alegações do litigante. Ao falar das provas eletrônicas, deve-se aguardar o documento, mas também os metadados que demonstram a autoria para sua integridade ao longo do tempo. Utilização da prova eletrônica A produção de juízo da prova eletrônica tem um amparo legal do Código Civil, em seu artigo 369, que admite todos os termos legais e bem como os meramente legítimos. Vigora, após os processos civis brasileiros a regra da atrip de prova, si significando... E os fatos podem ser provados para qualquer meio, não que sejam típicos depoimentos pessoais da confissão. Exibição do documento, coisa de testemunha, perícia ou inspeção judicial. O documento eletrônico, produzido de acordo com as regras e medida provisória, cuja autenticidade possa ser certificada por órgão competente vinculado à estrutura do IC Brasil, e que o sistema de chaves públicas privadas em caráter documento público, documento particular presumindo ser verdadeiro enquanto ao signatário. O regulamento jurídico para o documento eletrônico dado na MP 2002/2000 que cria a infraestrutura de chaves públicas brasileiras e é brasileiro a fim de garantir a autenticidade e a integridade da validade jurídica de documentos eletrônicos. Além dessa MP temos também a Lei de 2016 que permite tribunais disciplinar a prática. E a comunicação dos atos processuais desde o entendido requisito do Impre Brasil. Os documentos digitais e digitalizados têm força de probante. A ata notarial de um determinado conteúdo eletrônico digital evita o desaparecimento do fato de fé pública. Uma terceira importante característica é que a informação armazenada eletronicamente, ao contrário dos textos escritos em papel, pode ser incompreensível quanto a separado do sistema que o criou. Sistema Público de Estruturação Digital, SPID foi criado em é, 6.022 é, de 2007 e tem como objetivo substituir livros e documentos contáveis fiscais de documentos eletrônicos. Ressalta-se que na alteração da legislação tributária é apenas a formalidade de substituição do papel pelo digital. SPID também permite o compartilhamento de informação. SPID implica na estruturação contábil digital do livro diário de seus auxiliares e livros de razões de seus auxiliares, livros de balancetes e diários de balanço, nota fiscal e nota fiscal de serviço. Destaca-se todo documento digital contábil fiscal deve estar dentro dos parâmetros da MP200, dígito 2, 2001. Um, 13. Marco Silva da internet, lei 12.695 de 2014 todo estabelece princípios e garantia de direitos e deveres para o uso da internet. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento a respeitar a liberdade de expressão, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios, a garantia de liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento nos termos da Constituição Federal, a proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais da, da lei, preservação e garantia da ne neutralidade da rede de rede preservação e esta estabilidade e segurança e funcionalidade de rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelos estímulos de uso de boas práticas a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades em termos da lei a preservação na da natureza participativa nas redes a lei geral de proteção de dados, LGBD LGPD, Lei 13.709, alteração pela 13.853, <coughs> dispõe sobre a proteção de dados e cria a Autoridade da Na Nacional de Proteção de Dados para preservar dados pessoais de uso indevidos. A disciplina de proteção de dados pessoais tem como fundamentos a respeito da privacidade. Autodeterminação de informativas, a liberdade de expressão, a, a liberdade de informação, de comunicação, de opinião Inviabilidade de intimidade, honra e da imagem O desenvolvimento econômico, e tecnológico e inovação E a livre iniciativa, livre concorrência da defesa do consumidor Os direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais Vinculação da LGPD, gestão de documentos A necessidade de conhecer os tipos de documentais que possuem dados pessoais O tratamento de dados vincula-se ao tratamento de gestão A preocupação com o arquivista anonimiza os dados de documentos arquivísticos Para fim dessas leis, considerando-se que Primeiro, o dado pessoal e informações relacionadas às pessoas naturais identificadas identificada ou identificável que dá mais coisa aí,